O feminicídio tem sido um fenômeno trágico na nossa cidade. Já são 25 mulheres e, segundo os dados do movimento, já são 27 mulheres que foram vítimas de feminicídio no DF. Essa situação trágica precisa de uma resposta contundente do poder legislativo. A sociedade espera que as mulheres possam ir para uma parada de ônibus e não serem atacadas, que uma mulher possa viver com seu companheiro e não ser agredida e assassinada dentro de casa. E essa casa, num ato que eu acho que foi unificado, unitário, assinado, assinou uma CPI com 21 assinaturas para investigar o feminicídio no Distrito Federal. Uma CPI com um papel fundamental de apurar esse fenômeno que a gente precisa entender. A gente sabe que ele é desdobramento do machismo, da objetificação do corpo das mulheres. Mas esse fenômeno precisa ser investigado porque é uma violência brutal que tem atingido as mulheres da nossa cidade. Essa comissão parlamentar de inquérito precisa acontecer. A função fundamental de uma CPI não é atacar governo X ou Y. Não nesse caso de uma CPI do feminicídio. A função fundamental de uma CPI é propor um plano de trabalho de superação dessa questão no Distrito Federal. E é isso que a gente está aqui para defender hoje. A Câmara precisa dar uma demonstração de compromisso com essa pauta. E aí eu acho que o Poder Executivo não tem, né? acho que nem o direito e nem deve interferir nas questões fundamentais dessa Câmara. Essa pode ser uma grande comissão e uma comissão que vai entregar um relatório que pode fazer toda a diferença para o enfrentamento ao feminicídio. E esse relatório não bate necessariamente só no Buriti, não. Bate no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, no Governo Federal, na própria Câmara Legislativa, na distribuição das suas verbas, da sua gestão interna. Porque é um relatório que pretende não atacar ninguém, mas que pretende enfrentar um fenômeno. As mulheres não podem continuar morrendo. As mulheres do Distrito Federal têm o direito básico à vida. Nós precisamos defender esse direito. E eu acho que essa comissão pode cumprir um papel muito importante se os líderes dessa casa tiverem a generosidade, a consciência fundamental do papel dessa CPI e do perfil técnico necessário que os membros dessa comissão parlamentar de inquérito precisam ter. Nós precisamos de uma comissão de trabalho, e de trabalho sério, urgente. Essa semana, infelizmente, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Distrito Federal. É um risco que correm as servidoras que estão nessa casa, é um risco que correm as esposas, as filhas, é um risco que correm todas as mulheres trabalhadoras da nossa cidade, é um risco que correm as mulheres jovens da nossa cidade, todas as mulheres. E uma das mulheres que foi assassinada esses dias num caso de feminicídio era minha aluna, que terminou com muito custo o seu curso de serviço social, que fez o TCC investigando a política pública que enfrenta a violência contra a mulher. A Pedro Elina, que com muita luta entrou no ensino superior, cursou serviço social e foi assassinada. Então é grave a situação e nós vamos responder esse fenômeno de forma séria, consistente técnica e de forma que não é para atacar nenhum poder, mas que é para achar soluções objetivas para a tragédia que é o feminicídio no Distrito Federal. Obrigado, senhor Presidente.